esse veio tem urânio nele, junto com a prata, se tiver o securso, se não tiver você não cruza. Não tem. Variônica, essa prata é, tem chumbo junto com ele, se tiver o a se não tiver chumbo você não cruza. Tem chumbo. tem tantalita, junto com esse com esse chumbo e junto com esse com essa prata, se tiver eu ser cru se tiver sendo um tanta tantalita, chumbo e prata agora nós vamos entrar em uma outra área aqui, que também é uma outra área de uma ou outra área de conflito mas vamos entrar nela agora aqui aqui já é uma outra área então nós vamos fazer a pergunta para o a o seguinte bariônica tem ouro nessa área se tiver o cruza. cruz não tiver sendo um cruz não tem então é o mesmo que tem aqui eu vou fazer a pergunta daqui mesmo bariônica tem prata nessa área se tiver o cruza. cruz não tiver não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 e vou fazer a gravação porque nós marcou uma aqui e marcamos o outro na outra chácara então eu vou fazer a pergunta aqui vários da direção de um veio de água então aqui ela vai reta agora ela já começou a da dar direção ela já virou para onde nós marcamos lá trás lá do Ed lá tá a marcação aqui está marcado Aonde está a estaca. Aqui é o veio. Acabou é, tá gente, vai pegar nem eu falando aí. Aqui está o veio. Esse veio, ele corre para cá. No sentido do sol nasce. Nós vamos passar daqui nós vamos mostrar para que lado que ele vai. Então agora nós estamos passando aqui no munhagato. E estamos indo para aquele veio ele afundou, veio para cima de novo aqui, ó